Fala aí galera, beleza? Alexandre Tavares aqui. Nesse vídeo eu vou te mostrar como você vai usar o Superlinks é, de forma profissional, se você é afiliado, se você quer divulgar aí os seus links de uma maneira mais profissional, usando um domínio próprio, beleza? Então se você não é inscrito nesse canal, aproveita se inscreve agora no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo que eu esteja postando aqui, beleza? E vamos agora mostrar aqui por dentro do Superlinks. Eu fiz um outro vídeo explicando como você baixar o Superlinks, o que é o Superlink, qual a funcionalidade desse plugin para o WordPress e eu já estou com ele aqui instalado no meu site. O que eu vou fazer hoje é o seguinte, eu tenho aqui no meu site o Print Links instalados e eu vou querer migrar todos os links que eu tenho no Printlinks para o meu plugin Superlinks, tá? porque eu sei que o Superlinks é uma, é uma ferramenta muito melhor, muito superior ao plugin do printlink. Beleza? Então você vai vir aqui, ó, na aba lateral, Super Links, Importar Links. Aqui em Importação de Links, você vai clicar aqui, ó, na aba, e você vai selecionar o plugin que você tem instalado. No caso, eu tenho aqui o Pretty Links. Cliquei aqui, vou gerar a lista de importação. E olha só que sensacional. Todos os links que eu tenho lá instalado no meu Pretty Links vieram para cá. Beleza? Então, ó, ele vai vir aqui, eu posso colocar o nome da categoria. Se eu não quiser botar categoria, eu posso deixar sem categoria. Ou então, se eu quiser, eu posso é, organizar isso por categoria, beleza? Aqui tem o endereço do meu link. É o meu domínio barra é, esses itens que tem aqui, né, para cada link. A minha URL de afiliado, né, da Monetizze, Hotmart, tem vários é, URLs aqui. E o tipo de redirecionamento. Se eu vou querer um redirecionamento com HTML, é, com JavaScript... Com um camuflador, também eu posso botar com camuflador. Ou o tipo de padrão, né? Eu vou colocar aqui como camuflador. Vou botar neles todos aqui como camuflador. Eu vou querer camuflar essa, essas minhas URLs aqui para gerar apenas o link que eu quero. Ah, desculpa, eu tenho que clicar aqui, ó. para selecionar todos os links selecionados. Se eu não selecionar, lógico que não vai importar, né? Então eu vou importar, ok. E agora eu posso ver aqui, ó. Os links já, já estão dentro do Superlinks, beleza? Cada um com a sua descrição, com o nome do link, né? Todos eles estão como camuflador e aqui é o endereço do link. Se eu clicar aqui, por exemplo, vou clicar nesse link aqui, vou clicar e já está aqui, funcionando perfeitamente. Aqui em cima já está o meu link camuflado com o meu domínio, barra a descrição que eu quero, nesse caso é a página do Superlinks. E aqui já está a página de afiliados, beleza? com o meu domínio camuflado. Isso é excelente, beleza? Essa é uma das funcionalidades do Superlinks que você pode estar utilizando. Se você não conhece o Superlinks, está perdendo tempo, cara. Aproveita, faz o download gratuito desse plugin, você pode baixar ele gratuitamente no link aqui abaixo desse vídeo. Garanta aí a sua cópia, porque esse plugin está revolucionando o mercado de afiliados. Beleza? Então, Deixe seu like aí, compartilha com seus amigos e te vejo no próximo vídeo. Valeu!